Bom dia, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você e sua família neste dia que se inicia. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus caminhos e toda a sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você neste dia e que a graça de Deus esteja sempre presente em sua vida. Meu nome é Rubens. E venho através deste canal seguir com fé, levar a obra de Deus intercedendo ao Pai em favor de todos que precisam. Você também pode participar da obra de Deus. Compartilhe essa mensagem e assim estará ajudando mais e mais pessoas a serem salvas através do poder da palavra e do poder da oração. Vamos começar esse dia com a oração que Jesus nos ensinou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 Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito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 Estarei com ele na angústia, dele o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deixe o Senhor entrar na sua vida e trazer paz, trazer amor, Deus vai restaurar a sua vida. Ele vai reconstruir tudo o que foi destruído pelo inimigo. Creia neste Deus meu irmãos. E peça perdão pelos seus pecados. Ore agora comigo. Senhor eu te peço que me perdoe de todos os meus pecados e que. Tenha misericórdia de mim. Peço também perdão a todos que eu falhei. Os que eu fiz mal. Que cada pessoa que eu agi mal que me perdoe. Pois estou sinceramente arrependido. Os meus erros e pecados, que o Senhor possa me perdoar e me abençoar com a sua graça. Pois. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome.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 E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor abra todos os seus caminhos nesse dia, e que todas as portas estejam abertas para você. Que o poder de Deus vá na sua frente, tirando todo o mal te protegendo, te guiando e guardando em todos os seus passos, em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.